Não, nós todos temos aqui uma ambição absoluta quando nos sentamos que é a escrever a melhor coisa que alguma vez escrevemos na vida. E provavelmente a melhor coisa que já foi escrita no universo. E como, e como o Maio disse, pois, quando a lemos pode ser a pior coisa que já foi escrita no universo. As investigações descobri que o que, que me precisa ver era imprimir com tinta de fogo. Estou tratando de ser português, então devo falar português, porque sabemos que a, a língua é o que nos faz quem somos. <música> E há outra maneira de fazer as coisas, que é interpretar de uma forma estapafúrdia aquilo que é dito. A interpretação estapafúrdia do que é dito também é um direito das pessoas, atenção. É possível uma pessoa ler os maias e dizer assim, eu acho que este livro do essa sobre a civilização maia não é muito bom.